Olá, aluno. Bem-vindo à disciplina em Tecnologias Integradas à Educação do curso de Licenciatura em Letras Português. Muito prazer. Meu nome é Antônio Luiz Santana. Sou formado em Engenharia de Produção pela UFES, onde concluí o mestrado em Educação. Atualmente, estou cursando doutorado em Educação em Ciências e Saúde pela UFRJ. Sou funcionário técnico-administrativo no IFES Campus Vitória instituição onde também ministro disciplinas de cursos à distância, atuando como orientador de TCC, professor e tutor à distância. Nesta nossa disciplina, trabalharemos conceitos extremamente importantes para você, como estudioso da literatura e como professor de língua portuguesa na Sociedade do Conhecimento. Serão estudadas teorias referentes às tendências atuais à tecnologia educativa, de modo a oferecer meios de análise crítica do papel do uso do computador e das novas tecnologias na educação. Além disso, abordaremos também os principais métodos e ferramentas tecnológicas utilizados no processo ensino-aprendizagem. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o material didático produzido pelo IFES.